Olá, eu sou Gilberto Sulzbach e hoje eu vim te fazer uma perguntinha. Você sabia que a mente é dupla? Alguns cientistas já estão pesquisando isso, mas a sabedoria antiga da Índia explica que a mente é como se fosse uma esfera que recebe uma luz do alto. Essa luz representa a nossa essência humana, a nossa verdadeira identidade. Assim, a metade de cima da esfera é mais luminosa e a parte de baixo é mais sombria. Não significa que seja má. Simplesmente, essa mente inferior é focada nos interesses pessoais, ou seja, naquilo que podemos obter e ela é altamente adaptada às coisas materiais, práticas e operacionais do nosso dia a dia, da nossa vida. Essa mente superior, mais iluminada, ela é focada no sentido de vida, ou seja, naquilo que podemos oferecer. É uma mente altruísta e adaptada às coisas abstratas, sutis e filosóficas da vida. A consciência é essa capacidade que permite ver e se relacionar com esses dois aspectos da mente. O grande problema é que o nosso estilo de vida moderno está muito focado nos objetivos práticos da vida e acabamos repetindo os dias e começamos a viver naquilo que eu chamo de piloto automático. Viver no piloto automático nos afasta da nossa essência, da nossa real identidade e paulatinamente a vida começa a perder o sentido. Isso não acontece de repente, é gradativo. Começa com um estresse simples que vai se tornando crônico, depois surgem um estados de ansiedade e medo em relação ao futuro, isso vai produzindo um cansaço excessivo, exaustão, depois surgem estados de tristeza profunda, que se converte em depressão e pensamentos de morte. Os medicamentos aliviam os sintomas, mas não resolvem o problema. A única solução é não entrar nessa espiral negativa. E para isso é preciso ativar a consciência exercitando a concentração, a atenção plena, meditação, reflexão. E é isso que eu ensino no curso Mind Free Libertando a Mente. Para saber mais, para adquirir o curso, apenas clique no botão nessa página e descubra como libertar a mente das emoções negativas nesse mundo frenético em que vivemos.